Vinheta de abertura TV Minicom. A apresentadora, Andréa Xavier. Implantar André cidades digitais, expandir telecentros, levar a internet a áreas remotas do Brasil. O ano de 2014 trouxe muitas novidades para a inclusão digital no país. Acompanhe na reportagem de Adriano Godoy. Águas de São Pedro é um município pequeno, de 2.700 habitantes, no interior de São Paulo, mas já virou modelo para todo o país. Trata-se de uma cidade inteligente, que tem escolas públicas conectadas, centros de saúde com resultados de exames online e internet para monitorar o trânsito. No município de Águas de São Pedro, o projeto de conectar toda a cidade foi implantado por uma operadora de telefonia mas há casos semelhantes no resto do país de programas do Governo Federal. Basta ver o projeto Cidades Digitais do Ministério das Comunicações. Ele leva banda larga a serviços públicos do município disponível à população. O programa do Governo Federal chega ao fim de 2014 com 77 cidades digitais em fase final de implantação, outros 262 municípios estão na etapa de elaboração dos projetos de infraestrutura o secretário Programa de inclusão de digital, digital Pupato. ele é importante porque porque ele tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade da gestão pública das prefeituras e consequentemente melhorar a qualidade dos serviços prestados às pessoas a inclusão digital também foi foco de outros programas do Ministério das Comunicações neste ano. É o caso do projeto GESAC, que leva a internet a áreas onde a conexão é difícil. Foram quase 30 mil pontos contratados nos últimos quatro anos, 10 mil só em centros de saúde, uma iniciativa inédita do programa. E também houve expansão de telecentros, quase 10 mil já instalados. O foco da nossa secretaria é esse, Como é, qual é o papel do Estado brasileiro de promover a inclusão digital. O Estado tem que estar presente sob essa, esse foco, e para isso foi criada essa secretaria, para que nós possamos possibilitar uma igualdade social maior dentro da sociedade brasileira. Como parte do balanço de 2014, vale lembrar também os resultados do Programa de Capacitação da Juventude Rural. Foram formados mais de 6 mil jovens no campo. Vinheta de encerramento TV Minicom.